Fala galera, sejam muito bem vindos aí ao canal Papo de Ônibus E hoje a gente vai trazer aí um veículo aí que está à venda Esse veículo aí é da empresa Expresso de Prata Que é uma empresa que possui uma alta procedência Em ter veículos super conservados, qualidade excepcional né? E hoje o veículo é um Marco Polo Paradiso G6 1800 DD do dois andar, acoplado sobre o chassi Mercedes-Benz w 500 RSD de 360 cavalos, 6x2, tá? ele possui no total 47 lugares. O veículo é equipado com ar-condicionado, assentos reclináveis, banheiro, luzes de leitura, televisão, cabine do motorista, itinerário, cortinas, DVD, piso TerraFlex, itinerário eletrônico, porta do motorista, duas portas, comissaria, cafeteira, geladeira, bancada soft, trucado, centro de segurança, bancada estofada, vidro esfolado, som ambiente e freio, motor. Em cima ele possui 38 lugares semi leito, É, dá para dizer que é aquele leito master melhorado, né? Lembrando que a espécie de prata foi adquirida pelo grupo Constantino, que tende a colocar 48 em cima e 12 embaixo. E esse aqui tem 38 em cima e adivinha quanto embaixo? 9 poltronas. Não é 12 leito falso, é 9 poltronas, isso mesmo. É um carro super conservado. Tão uma ligada como estão as poltronas. Em estado novo. Motor sequinho, aí ó. Motor sequinho, acompanha com manual de manutenção desde zero. Tá, desde zero. Esse daqui tem o um preço de 350 mil reais. O ônibus está anunciado no site dos Constantino, Quality Boost. O mesmo estará no link na descrição. Até a próxima. Fui.